Oi, pessoal! Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de análise de regressão. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo com colegas de vocês e vamos começar. Nessa aula, nós vamos falar sobre análise de regressão considerando o delineamento estatístico em DIC e em DBC. Né? É, então vamos ver como que a gente consegue fazer análise de variância nesses casos, né, como que a gente consegue estimar os componentes, de, os coeficientes de regressão, e vamos ver também né, como que a gente consegue fazer vários testes de hipóteses e obter coeficiente de correlação de determinação. É, na aula anterior, né, nós apresentamos uma introdução Sobre a análise de regressão, nós falamos sobre regressão linear, como que ficaria isso sem repetições. E falamos também sobre a análise de regressão quadrática sem repetições. Nós ensinamos como que é possível fazer isso né, utilizando o R, o Excel e também a calculadora. É, muito dos conhecimentos dessa aula de hoje nós já falamos dessas aulas anteriores né então eu não vou repetir algumas coisas é, então vale muito a pena vocês voltarem nessas aulas anteriores assistir elas direitinho né para vocês entender bastante essa aula de hoje além disso também né nós vamos fazer a análise de variância é, então é muito bom vocês aprenderem como é que faz a análise de variância, como é que interpreta a análise de variança. A gente tem isso na aula 5, né, uma das nossas primeiras aulas explicando isso. É, nós falamos também né, como que é possível utilizar a calculadora para fazer soma de quadrados. Nós vamos fazer várias somas de quadrados nessa aula. E a gente também ensinou como utilizar a calculadora né, para fazer para estimar os coeficientes de regressão, e a gente aprendeu isso nessa aula 15B e 15C. É, então vamos começar aqui. Vamos imaginar, como exemplo, uma pesquisa onde foi avaliado o efeito da concentração de um determinado herbicida na produtividade de soja. E para isso, o experimento ele foi conduzido no delinhamento de blocos casualizados. E nesse experimento, né, nós conseguimos chegar nesse conjunto de dados aqui. Então, nós temos aqui as cinco dosagens, as né, cinco concentrações que foram utilizadas e as quatro repetições. Né? É, Para a gente trabalhar aqui com a regressão, né, vamos começar a obtendo os nossos coeficientes de regressão. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média de cada um desses Tratamentos, né? Então eu já fiz isso daqui. A gente tem uma tabelinha, né? Onde a gente tem que as nossas concentrações e tem que as nossas produtividades, né? Nossas produtividades médias para o tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Se nós fizermos a dispersão gráfica né, é, dos valores de produtividade em função das concentrações de epsida para cada um desses tratamentos, a gente consegue chegar nesse gráfico aqui. Então, cada bolinha dessa nada mais é do que uma dispersão, onde a gente consegue ver né, é, qual que é o meu valor de Y, né, ou seja, de produtividade para cada um dos nossos valores de X. Né? E o que, é que a gente quer? Nós queremos ajustar aqui uma curva de regressão, né? que vai nos possibilitar estimar a nossa produtividade a partir de qualquer concentração de herbicida né? dentro desse limite aqui estudado. É, então, o primeiro modelo que nós vamos testar é o modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Né? Esse modelinho aqui. Onde nós temos o Y como sendo nossos valores observados, né? Vai, com I variando de 1 até 5, que é o nosso número de tratamentos, A é o nosso intercepto, B é o nosso coeficiente angular da reta, XI é cada uma das nossas doses de tratamentos, né? para I variando de 1 até 5, né? que é o nosso número aqui de tratamentos, é, mais um erro, né, que seria o nosso erro experimental. Então a gente consegue né, representar aqui o nosso modelo de regressão polinomial de primeiro grau dessa forma. Então veja só, nós já aprendemos né, naquelas aulas anteriores como que a gente consegue obter né, esses estimadores a partir dos quais nós vamos estimar né, o nosso intercepto e coeficiente angular da reta. É, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabelinha auxiliar que vai nos ajudar a fazer esses cálculos. Veja só, é, nós temos aqui somatório de xi que multiplica y i somatório de yi de xi, né? somatório de xi ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui ó, xi vezes yi, né? que seria essa parte aqui. Eu vou multiplicar cada valor de x por cada valor de y. Né? A gente tem essa coluna. Depois, a gente tem aqui também né, somatório de xi ao quadrado. Então, eu vou pegar cada um dos valores de xi elevado ao quadrado. y ao quadrado, a gente vai precisar dele um pouquinho mais à frente, né? mas eu já deixei aqui para ajudar. E nós vamos fazer a soma de cada uma dessas colunas. E assim, a gente vai ter cada um desses elementos que constitui aqui esse nosso estimador. Então, o que, é que nós vamos fazer? Né? Só vamos substituir. É, nós temos aqui somatório de x, y, YI. né? Somatório de x, y, foi igual a 118,75. Menos somatório de y, né? Que é 15,55. Esse n aqui é o nosso número de observações, né? Nosso número de tratamentos, nesse caso em específico. A gente tem 5 tratamentos, né? Então, vou dividir aqui por 5. É, dividido por somatório de xi ao quadrado, 750, menos somatório de xi, que é igual a 50, elevado ao quadrado, dividido mais uma vez por n, que é igual a 5. Fazendo isso, nós conseguimos chegar no nosso coeficiente angular da reta, menos 0,1470. Tendo o nosso coeficiente angular da reta, basta nós agora colocarmos ele aqui nessa fórmula que nós vamos conseguir estimar o nosso intercepto. Então, nós vamos calcular primeiro a média de yi, né, que vai ser 15,55 dividido por 5, menos nosso coeficiente angular da reta, né, que é menos 0,1470, e é, isso que multiplica o, o, a nossa média de xi, que nada mais é do que o total xi, que é 50, dividido por 5. É muito bom, pessoal, vocês prestem bastante atenção aqui. Ó. A gente tem esse menos aqui da forma e tem um menos nesse caso aqui do nosso coeficiente angular. Né? Na hora de fazer as continhas, menos com menos vira mais. Tem muitos alunos que erram isso na prova, não pode errar, não. E fazendo isso, a gente chega aqui no intercepto de 4.58. Né? É, então, a gente obteve aqui os nossos coeficientes de regressão. É, continuando aqui, então... A partir desses nossos, nossos coeficientes de regressão, a gente consegue chegar nesses valores aqui de y predito. Né? Basta substituir na nossa equação o x por cada um desses nossos valores de tratamento. A gente consegue obter esses valores preditos que no gráfico de dispersão eu coloquei aqui como sendo um sinalzinho de mais. Se nós unirmos todos esses sinais de mais com uma reta, nós vamos ter a nossa curva de regressão. Então, só explicando aqui de novo, né? nós temos aqui o nosso modelo de regressão, né? com os nossos coeficientes ajustados. É... Só substituindo os nossos valores aqui de X e Y, né? que são os nossos tratamentos, nós vamos conseguir obter os valores preditos, né? a partir dos quais, então, unindo eles, a gente consegue ter a nossa curva de regressão. É, esses valores eles têm algumas interpretações biológicas bem legais. Né? Por exemplo, esse 4.58 aqui, que é o nosso intercepto, ele indica onde que essa nossa curva de regressão ela intoca o nosso eixo Y. Isso nada mais é do que o nosso valor predito em uma situação que nós não vamos utilizar o herbicida, né? ou seja, a gente vai utilizar a concentração zero. Então, o intercepto ele indica qual que é o nosso valor de Y, que nesse caso aqui é a produtividade, em uma situação né, onde o nosso tratamento ele é igual a zero. Né? Então, se eu utilizar zero, eu tenho uma produtividade estimada de 4,58 é, quilos. Né? Continuando aqui, a gente tem esse coeficiente angular da reta, ele tem um sinal negativo. Esse sinal negativo ele indica, então, que a nossa reta ela vai estar apontada para baixo. A gente vai ter aqui, né? Uma curva de regressão descendente. É, o que, que isso quer dizer? Né? Esse 0,14 nada mais é do que uma taxa de decréscimo. Né? Ele indica para a gente que o aumento de uma unidade aqui na nossa concentração de herbicida, ele vai trazer para a gente uma redução de 0,147 quilos. Né? É, então, essa informação aquela é muito importante. Ok? Continuando aqui, nós vamos fazer a nossa análise de variância para a nossa regressão. Nós vamos partir aqui do mais fácil, né, em caminho ao mais complicado, né, vamos dizer assim. Então, nós vamos fazer aqui a nossa análise de variância do DBC. A gente aprendeu a fazer isso lá nas nossas primeiras aulas. Né? Então, vamos lá. Nós temos aqui os nossos tratamentos. A gente tem cinco tratamentos, grau de liberdade, 4. Nós temos nossos blocos, quatro, quatro blocos, grau de liberdade, 3. Se nós temos 5 tratamentos e 4 repetições, 4 né, blocos, nós vamos ter, então, 20 parcelas. Grau de liberdade, 19. Por diferença, a gente consegue obter o resíduo. 19 menos 7 vai dar igual a 12. Se a gente quiser tirar a prova, né, faz 4 vezes 3, dá 12 também. Beleza, tudo certo. Né? É, próximo passo agora, nós vamos calcular nossa soma de quadrados de tratamentos. Para calcular a soma de quadrados de tratamento, a gente vai precisar do total de cada um dos nossos tratamentos. Então, 17 ao quadrado mais 16,5 ao quadrado até chegar no último valor que é 5,1 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de 4 observações. Então, vou dividir essa primeira parte por 4. Menos a nossa correção, que é 62,2, né? dividido pelo número de observações que a gente tem aqui, que é igual a 20. Fazendo isso, a gente chega na nossa soma de quadrados de tratamento. É, como vocês podem ver, pessoal, é muito fácil a gente conseguir chegar na soma de quadrados sem precisar memorizar a fórmula, né? Só entendendo o raciocínio básico para isso. Se vocês ainda tiver dificuldade de compreender isso, assista às minhas aulas anteriores, onde eu ensino como que faz uma análise de variância. Continuando aqui, para a gente fazer a nossa soma de quadrados de blocos, a gente precisa de totais de blocos. Então, aqui tem o um total de cada um dos nossos blocos elevado ao quadrado. E cada totalzinho desses vem de uma, duas, três, quatro, cinco observações. Dessa então, primeira parte a gente divide por 5. Menos a nossa correção, né, que sempre é o nosso valor total elevado ao quadrado. E esse valor total né, a gente vai considerar o número de observações que a gente soma para chegar nele, que nesse caso aqui é 20, 20 unidades experimentais que a gente tem. Fazendo isso, a gente chega na nossa soma de quadrados de blocos. Para o total, a gente vai considerar todas as observações. Então, 4,5² mais 4,2² até chegar no 1,6². Cada valorzinho desse vem de uma única observação. Então, essa primeira página a gente divide por 1, um, menos a nossa correção. Né? Fazendo isso, a gente chega aqui nesse valor. Por diferença, agora, a gente consegue chegar no resíduo. Soma de quadrado de resíduo é igual a soma de quadrado total, menos soma de quadrado de tratamento, menos soma de quadrado de blocos. Né? Então, pessoal, aqui não tem dúvida nenhuma em relação ao que a gente já aprendeu. Né? A única novidade aqui na análise de variança, ela vai vir agora. Nós temos essa fonte de variação tratamentos, né? que nós temos aqui quatro graus de liberdade e essa soma de quadrados. A gente vai decompor né? esses graus de liberdade essa soma de quadrados em duas fontes de variação, que vai ser regressão, né? que aqui nesse caso é o nosso efeito linear, e desvio de regressão. Nosso efeito linear, né? sempre quando a gente fala efeito, seja efeito linear, efeito quadrático, efeito cúbico, nosso efeito posicional sempre tem 1 um grau de liberdade. Né? É, e a nossa regressão, né? se a gente tem dois coeficientes, 2 menos 1, um, 1 um grau de liberdade. Né? Então, aqui, nossa regressão tem 1 um grau de liberdade. É, desvio de regressão a gente obtém, então, por diferença, já que isso daqui é uma decomposição desse de cima. Né? Então, vou fazer 4 menos 1, um, 3. Para a gente obter nossa soma de quadrados da regressão, a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? que nós precisamos considerar que os nossos valores preditos, só que aqui tem uma grande observação. Né? Veja só, esses primeiros valores que nós obtivemos aqui foram em nível de média. Nosso valor de y predito também é em nível de média de tratamentos. Mas nossa soma de quadrados a gente sempre faz com um total de tratamentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse y predito, que está em nível de média, e vai converter ele para nível de total. Então, basta a gente multiplicar pelo nosso número de repetições. Né? Então, multiplicando cada valorzinho desde 4, nós vamos ter esses valores que correspondem então, aos totais preditos né? para cada um dos nossos tratamentos. Então, por meio disso aqui, nós vamos fazer nossa soma de quadrados de regressão. Que pode ser 18,32 mais 15,38 até chegar no 6,56 ao quadrado. Cada valorzinho desse, então, ele vem de 4 repetições. Né? Então, divide a primeira parte por 4 menos a correção. Fazendo isso, a gente chega aqui nesse valor. Né? Por diferença, agora a gente consegue achar o desvio de regressão é soma de quadrados menos soma de regressão. Fazendo isso, né, a gente acha aqui 1.78. Mas aí vem uma pergunta, né? como que seria se o nosso experimento ele fosse em Dica, ao invés de ser em DBC? Na verdade, a única coisa que ia mudar, né, se fosse em DIC, é que a gente não teria essa fonte de variação aqui que é o blocos. Né? A gente só teria aqui tratamento e resíduo. E aí né, o nosso número de graus de liberdade do resíduo então seria igual a 15 e a nossa soma de quadrado do resíduo seria igual a 0,56. Mas o restante aqui não muda nada, né? só muda aqui o nosso resíduo. Aí vai mudar também o F calculado, né? Isso também vai ter impactos lá nos nossos testes de hipóteses. Mas aqui na análise de variância, né? Se eu for D ou se for DB, não tem tanta diferença assim, né? A gente só vai desconsiderar a fonte de variação blocos, né? Na hora de construir aqui a nova, beleza? Mas aqui a soma de quadrados de tratamento, regressão, desvio de regressão, continua a mesma coisa. Mas vamos lá então. Para obter os nossos quadrados médios, né, divide cada um aqui pelo seu respectivo grau de liberdade. Para chegar no nosso valor de F calculado, a gente vai pegar cada quadrado médio desse e vai dividir pelo quadrado médio do resíduo. Né? É, então, nós vamos chegar aqui nesses valores. E o F tabelado, basta ir lá na tabela do teste F, procurar 1 na coluna, 12 na linha, dá 4,75. Depois, 3 na coluna, 12 na linha, né? 3,49. E agora, a gente consegue fazer os nossos testes de hipóteses. Vocês podem observar, pessoal, que eu nem coloquei aqui é um, o nosso valor de F calculado, F tabelado, quadrado mexe para tratamento. Porque o nosso interesse não é saber se os nossos tratamentos são iguais ou se eles são diferentes. Né? Nosso interesse aqui é obter né, informações né, sobre a significância da nossa regressão. E do nosso desvio de regressão, né? Tratamentos, a gente estimou aqui a nossa fonte de variação tratamento, tratamentos, dos quadrados de tratamentos, só para a gente obter o desvio de regressão por diferença, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, hipótese que nós vamos testar. A regressão não é significativa. Hipótese alternativa, regressão é significativa. Como nosso valor de F calculado foi é maior que F tabelado, isso significa que a nossa regressão ela é significativa. Em outras palavras, isso significa que essa variação que a gente consegue explicar aqui, considerando né, nosso modelo de regressão polinomial de primeiro grau, essa variação ela é, não se deve ao acaso. Né? Ou seja, de fato a nossa regressão conseguiu achar uma associação né, entre a nossa variável resposta e os nossos tratamentos. Né? Então, essa daí é uma interpretação prática né, dessa significância. Né? De certa forma, isso mostra que a nossa regressão está sendo, então, eficiente em encontrar uma associação entre nossa variável resposta e os nossos tratamentos. Desvio de regressão. O né? desvio de regressão não é significativo. Hipótese alternativa, né? O desvio de regressão ele é significativo. E o que, que isso quer dizer, né? O que a gente quer testar aqui com essa nossa hipótese é se esses desvios aqui desses valores observados em relação aos nossos valores preditos, né? Se esses desvios são significativos ou não, né? É, então, se nós formos olhar aqui, nosso valor de F calculado né, foi maior que o F tabela. Então, a gente rejeita H H0 e deduz, então, né, que esses desvios, essas distâncias entre os nossos valores observados né, e os nossos valores preditos, isso é significativo, né, isso é muito grande. É desejável que na nossa regressão, desvio de regressão seja não significativo. Né? Nesse caso aqui, foi significativo. E para blocos. né? Não há diferença entre os blocos, há diferença entre os blocos, né? nossa hipótese é alternativa. Como o nosso valor de F calculado é F maior que o F tabelado, é a rejeita H0. Então, houve diferença significativa aí entre os nossos blocos. É, continuando aqui, né? a gente pode também fazer o teste de hipótese para o nosso intercepto. Para isso, nós vamos primeiro calcular a variância associada ao nosso intercepto. Está aqui o nosso estimador. Ele é muito parecido com aquele que a gente viu na última aula. A única diferença é que aqui o quadrado médio resíduo a gente divide pelo nosso número de repetições. Beleza? O resto é tudo igual. Então, a gente vai aqui na nossa tabelinha auxiliar e vai substituir cada um dos valores. O n é 5, né? o, a média que a gente tem. Nós vamos fazer 50, dividido pelo nosso número de tratamentos, que é 5. A gente obtém essa média, eleva ao quadrado, enfim. Né? Só substituir esses termos. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui a esse valor de variância é, associado ao nosso intercepto. 3,72 vezes três, né? É, a partir dele, a gente consegue chegar no nosso valor de T calculado. Besta pegar o nosso intercepto e dividir pela raiz quadrada dessa variância. Né? A gente consegue chegar aqui em 75,08. Então, a gente vai agora na nossa tabela, o teste T. Lembrando que a gente está fazendo uma, um teste de hipótese bilateral. Né? Uma vez que a nossa hipótese alternativa seria o intercepto, ele é significativo, né? ou seja, o A ele é diferente de zero. É, se eu quisesse verificar se o meu A ele é maior do que zero, né? se essa fosse a nossa hipótese alternativa, seria então um teste unilateral. Sendo então um teste bilateral, né? nós vamos vir aqui numa tabela de teste TB caudal ou bilateral, né? vamos procurar o 0,05, acontecendo até o nosso número de graus de liberdade que foi igual a 12. Nosso valor tabelado né, foi de 2,179. Como nosso valor de ET calculado foi maior que o tabelado, a gente rejeita H0 e admite, então, que aquele nosso valor de intercepto ele é diferente estatisticamente de zero. Do ponto de vista prático, né, nem sempre essa informação ela traz para a gente é, grandes vantagens. Aí, né? Ela traz para a gente uma interpretação muito importante na nossa pesquisa a interpretação mais importante pessoal seria em relação aqui o nosso coeficiente angular da reta né então a gente tem que hipótese nula o coeficiente não é significativo hipótese alternativa ele é significativo vamos primeiro achar que a nossa variância de a nós vamos utilizar esse estimador né ou melhor na variância de b é, vamos substituir pelos valores que a gente já achou nessa tabelinha nós substituindo aqui, a gente vai chegar nesse valor de variância de B. Né? Pegando o nosso valor de B e dividindo aqui pela raiz quadrada dessa variância, a gente consegue chegar no valor de T calculado. Comparamos ela novamente com o nosso valor aqui de T tabelado, ele não vai mudar. Né? É, como o nosso valor de T calculado de B ele foi maior que o nosso valor de T tabelado, então a gente rejeita H0. E admite, então, que o nosso coeficiente angular ele é diferente de zero. Do ponto de vista prático, isso daí é de uma importância muito grande, porque ela indica para a gente né, que alterações aí no nosso concentração de herbicida, né, ou seja, aí nos nossos tratamentos, ela traz é, variações significativas na nossa variável resposta, né, que no nosso caso é produtividade. Então, essa significância aqui permite a gente de ir lá no nosso artigo e falar, né, afirmar, é, que do ponto de vista estatístico, é, a nossa produtividade é influenciada pelas nossas doses, né? nesse caso aqui de herbicida, ou seja, pelos nossos tratamentos. Né? Então é por isso que é sempre muito importante nos nossos artigos a gente sempre apresentar, né? além do nosso gráfico de regressão, a nossa função, né, a nossa equação de regressão, e coloca a significância de cada um dos coeficientes, porque essas significâncias têm grande interpretação do ponto de vista prático, né, grande importância do ponto de vista prático. É, coeficiente de correlação, pessoal, é outra coisa muito importante. A gente já falou sobre o coeficiente de correlação nessa aula. Nessa aula que a gente falou como que a gente interpreta né, esse coeficiente de correlação, o que, que ele é... É, a gente falou muitas coisas legais sobre a correlação aqui nessa aula. Vale a pena vocês dar uma olhadinha lá. É, mas vamos obter aqui a nossa correlação. Né? A fórmula da correlação é essa daqui. Né? Substituindo ela pelos valores que nós já calculamos, nós conseguimos chegar aqui no coeficiente de correlação de menos 0,9610. Né? Então, isso é uma correlação de magnitude bem alta. Né? Então, ela indica que a gente tem um forte... É, associação linear entre a nossa concentração né, e a nossa produtividade. E a gente vê também que o sinal é negativo, então isso indica que a nossa produtividade e a concentração de herbicida elas são inversamente proporcionais. Né? Isso daqui também é uma informação bem legal. É, a gente consegue estimar o coeficiente de determinação, a gente já falou isso também nessas últimas aulas, sendo que a gente faz a nossa soma de quadrados da regressão dividida aqui pela soma de quadrado de tratamento, né? É, então, fazendo essa razão aqui, a gente consegue achar no valor de 0,9235. Isso indica pra gente a qualidade do nosso ajuste, né? Ela indica que é possível nós explicarmos 92,35% da variação da nossa produtividade é, a partir das nossas concentrações né, de herbicida, ou seja, a partir dos nossos tratamentos, considerando esse modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Né, é, então, isso daqui indica para a gente a eficiência do nosso ajuste. E a gente consegue obter também o coeficiente de determinação, pegando a nossa correlação e elevando ao quadrado. Fazendo isso, né, a gente chega no mesmo valor. Esses valores podem ser próximos, né caso a gente tenha, tenha tido algum probleminha de arredondamento, né? É, por isso, isso, é muito importante a gente utilizar sempre o maior número de casos após a vírgula possível para esses valores bater. Mas se der muito diferente é porque tem alguma conta errada, né? E aí vale a pena, então, você se refazer os cálculos. Mas o que, que seria melhor, né? A gente viu aqui como que seria a nossa regressão linear, mas será a regressão quadrática nos daria o um melhor resultado? Nós já falamos sobre a regressão quadrática nessa aula 15C. Né? Aqui nós ensinamos como que a gente consegue fazer nossa análise de regressão quadrática, considerando o R, o Excel, a calculadora. Né? É muito difícil a gente obter os nossos coeficientes de regressão à mão. Né? É... Em geral, a gente precisa utilizar álgebra de matrizes, né, a gente vai aprender a fazer isso em uma outra aula, mas utilizando a calculadora fica muito fácil. Se vocês não souberem como fazer isso, dá uma olhadinha nessa aula 15C que eu mostro passo a passo como que a gente vai lá na calculadora científica. É, de forma a obter, então, nossos coeficientes de regressão, que são esses aqui. Então, nós temos aqui nossos coeficientes de regressão, né, a partir daí a gente chega nesse modelo aqui, onde a gente consegue obter o nosso valor de y predito substituindo aqui, né, os valores de x pelas nossas doses que a gente quer testar. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou obter meus valores de y predito, substituindo meu x e meu x ao quadrado pelas nossas concentrações de tratamento. Né? Então, se eu utilizar a dose zero, a nossa produtividade seria de 4,2729. Se eu utilizar 5, né? colocar aqui 5 e aqui 5 ao quadrado, a gente vai achar que 3,9989 e por aí vai. Somando todo mundo aqui, né? vocês podem ver que dá um valor próximo a esse daqui. Essa diferençazinha foi por conta de arredondamento. Então sempre trabalha com o maior número de casos após a vírgula para não ter esses problemas. Eu fiz aqui a dispersão gráfica tanto dos nossos valores observados como dos nossos valores preditos. Né? Daqui a pouquinho a gente faz isso lá no Excel caso vocês não saibam fazer isso. É... E se nós unirmos esses pontinhos aqui por retas, nós conseguimos então obter algo bem próximo que a nossa curva de regressão. Ela ficou aqui meio quadrada, né? Porque a gente está considerando poucos pontos. Mas se eu fizer vários valores preditos entre 0 e 20, né? Unir esses vários pontos, a gente vai ter uma parábola aqui perfeita, né? Não vai ter essas tantas de retas aqui unidas. A nossa curva de regressão, então, nada mais é do que os nossos valores preditos pelo nosso modelo de regressão, Ok. E a partir disso, né, a gente consegue, então, obter o nosso valor de Y predito, que é a nossa produtividade, em função de qualquer valor né, que é, nós podemos ter aqui para a concentração de herbicida. Por isso que é muito legal, pessoal, a gente sempre utilizar a regressão quando a gente tem tratamentos quantitativos. Em algumas situações, né, onde a gente tem uma parábola, onde a gente vai ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo, a gente até consegue, então, maximizar né, essa nossa função em, em, a fim de saber qual que seria a nossa concentração que proporcionaria maior dose. Né? Isso naquele caso que a gente tem algo que vai aumentando até depois diminuir. Né? É, continuando aqui... Temos aqui, então, é a nossa análise de regressão. Né? Vamos ver como é que vai ficar a análise de regressão aqui para essa situação de regressão quadrática, a nossa análise de variância. né? Então, nós vamos ter a fonte de variação regressão e de regressão. É, nesse modelo né, do coeficiente da regressão quadrática, a gente tem três coeficientes. O coeficiente A, com intercepto, o B, que multiplica o efeito linear, e o C, que multiplica o efeito quadrático. Três coeficientes. 3 menos um, a gente tem dois graus de liberdade. Então, a regressão, aquela tem dois graus de liberdade. Desvio de regressão, a gente consegue obter por diferença, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, tratamento menos 2, né? 4 menos dois, nós vamos achar o valor de dois, beleza? Para a gente chegar aqui na nossa soma de quadrado da regressão, a mesma coisa que a gente aprendeu lá atrás, nós vamos considerar os totais preditos, né? É, para a nossa regressão. Então, eu pego o meu valor predito, multiplico ele por 4, para a gente ter aqui os valores em nível de totais de tratamentos. E, utilizando esses valores, elevando ao quadrado, a gente consegue calcular nossa soma de quadrados da regressão, né? que deu esse valorzinho aqui. Desvio de regressão, a gente já falou que a gente consegue obter por diferença. Né? Então, eu vou pegar a minha soma de quadrados de tratamento, minha soma de quadrados da regressão, a gente chega no nosso desvio de regressão. Essa fonte de variação regressão, a gente também vai decompor ela em efeito linear, que vai ter um grau de liberdade, e efeito quadrado que tem um grau de liberdade. 1 um mais 1 um dá 2. Para a gente obter aqui a nossa soma de quadrados do efeito linear, basta a gente voltar naquela última análise de variância. A gente já calculou isso lá na última aula de variância. Né? Onde a gente achou o valor de 21,6090. Então, vou pegar esse valor, a gente coloca ele aqui, por diferença, a gente consegue achar a nossa soma de quadrados do efeito quadrático. Né? Então, soma de quadrado da é regressão, menos soma de quadrado do é efeito linear. A gente chega aqui nesse valor, 1.4021. Agora, para a gente, pra gente obter o nosso quadrado médio, a gente pega cada uma das nossas somas de quadrados, divide por seu respectivo grau de liberdade, e para chegar no valor de F calculado, nós vamos pegar todos esses quadrados médios aqui de cima e dividir ele pelo quadrado médio do resíduo. Né? Valor de F tabelado, a gente vai lá na tabela do teste F, considera aqui em cima o nosso número é, de colunas, né? ou melhor, qual coluna que a gente vai procurar. Né? E aqui a nossa linha, a linha 12, lá na tabela do teste F, a gente consegue chegar nesses valores de F tabelados. Fazendo aqui os nossos testes de hipótese para tratamentos, né? A gente nem vai fazer testes de hipótese para tratamento, nem calculei o quadrado médio dele, porque é, não é importante a gente saber se os tratamentos são iguais, se não tiver estatisticamente, né? Nosso objetivo aqui está saber se a nossa regressão é significativa ou não, se o nosso efeito quadrático é significativo ou não, se nós nosso desvio de regressão é significativo ou não, né? Então, essas são as nossas informações importantes. É, regressão, a regressão não é significativa, a regressão é significativa. Né? Como o nosso valor de F calculado foi bem maior que o F tabelado, a gente rejeita H0. E podemos admitir, então, que há efeito significativo da nossa regressão. Né? Ou seja, a nossa regressão quadrática ela consegue né, encontrar uh, associações aí entre nossa variável resposta e nossa variável explicativa. Né? Então, de certa forma, isso é que atesta a eficiência dela. É, o efeito linear, a gente já falou em, em uma última aula, que a interpretação dela não faz muito sentido. Né? É, que quando a gente está fazendo aqui a nossa análise de variância, é, a interpretação, né, o teste de hipótese que faz mais sentido é do último efeito que a gente tem aqui, que no caso é o efeito quadrático. Quando a gente olha com o efeito quadrático, né, a gente vê que o nosso valor de f calculado é maior que o valor de f tabelado. Então, a gente pode rejeitar H0 e admitir que o nosso efeito quadrático ele é significativo, né? Isso quer dizer, pessoal, que vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático no nosso modelo, né? É... Quando a gente olha aqui o nosso desvio de regressão, a gente vê que o nosso desvio de regressão né, ele é significativo também. A gente já falou que isso é algo que não é muito desejável, né? Nós temos aqui nossa fonte de variação blocos, né? Dá para ver aqui que o nosso efeito de blocos ele foi significativo também. É, então, pessoal, veja só. É, nós conseguimos ver aqui na nossa análise de variância, então, que do ponto de vista estatístico vale a pena, né? Nós adicionarmos o efeito quadrático no nosso modelo. Isso é uma informação muito importante, né? É, a, os testes de hipóteses associados, né, ao nosso intercepto, ao coeficiente lá de associado ao nosso efeito linear, ao coeficiente de regressão associado ao nosso efeito quadrático, né, que a gente faria lá pelo teste p, é, nós não vamos fazer lá aqui, porque seria bem mais fácil a gente fazer por álgebra de matriz, a gente vai aprender isso numa outra aula. Então a gente vai ver como que a gente consegue fazer, né, é, testar essa significância lá pelo meio lá por meio do nosso r Studio, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, como que a gente faz esse teste de hipóteses. É, continuando aqui com de determinação, né? A mesma fórmula que a gente viu, a gente pega a soma de quadrado de regressão, divide pela soma de quadrado de tratamento, a gente vai achar aqui o nosso coeficiente de determinação de 0,9835. Isso daí é um valor bem alto, né? bem próximo de 1, isso daí indica, né? que é, esse nosso modelo teve uma alta qualidade de, do ajuste, beleza? É, então, vamos lá agora lá no RStudio, né? E vamos aprender como que a gente consegue fazer essa análise lá no RStudio. E depois a gente finaliza lá no Excel, né? Fazendo os gráficos de regressão, beleza? Aqui, pessoal, tem um conjunto de dados desse exemplo. É, se vocês verem na descrição do vídeo, vocês vão ver esses conjuntos de dados que vocês vão conseguir fazer o download né, e fazer essa análise aí no computador de vocês. É, eu ensinei já em outras aulas né, o que, que é o R, o R, o RStudio, como é que instala. Né? Se vocês ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no R, né, seria abrir uma nova janelinha. Então, abrir aqui um novo script, vou apagar a memória do R, escrevendo remove, list, igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl enter, né? É, vou limpar o console apertando apertar no ctrl L, limpei aqui, e vou vir aqui e vou indicar minha pasta de trabalho. Então, WD, abre aspas, vou copiar o endereço da minha pasta, né? Aí vocês fazem o download, cola esse arquivo seus aí numa pasta qualquer e copia o endereço da pasta e cola aqui dentro do R. Para não dar erro, eu vou pegar todas essas minhas barras viradas à esquerda e vou substituir elas pelas barras viradas à direita. Substituir tudo, substituiu. Beleza. Vou dar um Ctrl Enter. É, e agora eu vou abrir meu conjunto de dados. No arquivo chamado D, Então vou escrever read.table. Abre aspas, aperto Tab. Já apareceu aqui, dados.txt. Vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro. Ctrl, Enter, beleza. Né? É, já criei aqui meu conjunto de dados. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui né, e vamos ativar o pacote chamado sp 10pt Então, library esp10.pt. Então, Ctrl, Enter, beleza. Se eu colocar uma interrogação em um nome do pacote, a gente vai conseguir abrir o manual. Ctrl-C, Ctrl-V, dou Ctrl-Enter, já tem aqui o manual do sp 10pt né? Então, a gente precisa considerar qual que é o delineamento do nosso experimento. Se fosse em DIC, eu ia na funçãozinha chamada DIC, se fosse DQL, na função chamada DQL, mas como nós é em blocos casualizados, eu venho na função chamada DBC. Aqui explica direitinho cada elemento que precisa ter dentro dessa função, né? Então, eu escrever aqui a DBC, o primeiro argumento que tem que ter, né? Seria a identificação dos nossos tratamentos. É, depois, seria a identificação dos nossos blocos, que está aqui na coluna REP, Depois, cifrão, nossa variável resposta, eu chamei aqui de VAR, né, que é a produtividade. Quali. Se eu deixar quali sem por nada, né, eu vou considerar quali como sendo igual a true, né? Esse true significa que nossos tratamentos seriam qualitativos, e o R faria teste de médias. Mas como eles são quantitativos, então eu vou colocar aqui igual a? falso, né, e vou dar um ctrl enter, ao fazer isso vocês podem ver que nós vamos ter todos os nossos resultados aqui, né, é a análise de variância, tudo vai dar um resultado igualzinho, muito próximo do que a gente achou lá, né, nas nossas apresentações lá no PowerPoint, então tem que análise de variança, coeficiente de variação, a gente consegue ver, né, que tanto o nosso intercepto como o nosso coeficiente angular da reta foi significativo, aqui tem o R2, Desvio de regressão foi significativo, né? seria bom se fosse não significativo. Para o nosso modelo de regressão quadrático, tem aqui as significâncias, né? a gente consegue ver que o intercepto foi significativo a nível de 1%, o coeficiente de regressão quadrático foi significativo a 1%, mas o coeficiente de regressão linear foi não significativo, né? o que não é legal. Né? Mas é sempre importante, quando a gente for selecionar modelos, a gente selecionar aquele modelo cujo efeito de maior grau ele é significativo. Né? Então, como que o nosso efeito quadrático ele, é, foi significativo, Então isso quer dizer que é melhor a gente utilizar o modelo de regressão quadrática do que o linear. Né? Tem aqui o coeficiente de determinação, é, desvio de regressão continua sendo significativo, né, o que não é muito legal. Aqui tem o um modelo cúbico, né? Para o modelo de regressão cúbico. vocês conseguem ver que a maioria dos nossos coeficientes foi não significativo, o que é algo muito ruim. Se vocês ainda tiver dificuldade de interpretar esses resultados, né? interpretar o p valor dá uma olhadinha na minha, numa dessas aulas minhas que eu ensinei a fazer isso, né? Falar só sobre testes. Onde eu falei só sobre testes de hipóteses, né? É, coeficiente de determinação, do modelo cúbico e beleza. É, vamos lá no Excel? Aqui no Excel nós vamos aprender como que ficaria esses nossos gráficos, né? É, como que a gente faz o gráfico aqui? Então eu vou vir aqui vou só colocar aqui os nossos valores, nessa né? Você aí no computador de vocês os valores né das concentrações e os valores da nossa produtividade, né? É, para fazer o gráfico, basta selecionar os valores observados preditos, vim em inserir, gráfico de dispersão, já apareceu aqui. Vocês dão uma formatada aí para deixar ele um pouquinho mais com visual mais agradável. Né? Então, você coloca um título de eixo, que seria produtividade em quilos. É, coloca aqui embaixo, né, concentração. Lembrando que sempre é importante colocar a unidade. Vou colocar aqui, ó, ml de herbicida por litros d'água, né? Por 10 litros d'água. É, e aqui, olha como que é fácil. Se eu quero ajustar o modelo de regressão polinomial de primeiro grau, vou vir aqui, ó, adicionar linha de tendência, linear. E aí, regressão linear já apareceu aqui direitinho, né? Exibir equações no gráfico, exibir R2, já apareceu. Né? É, aqui, pessoal, nós vamos colocar a significância que a gente achou lá no R. Isso daqui foi significativo ao nível de 1%. E aqui também. Sempre é legal né, a gente fazer estatística lá no R e depois fazer o gráfico no Excel, que o Excel ele é bem fácil da gente configurar, né, da gente editar. É, inclusive, a gente pode colar ela lá no Word em forma editável. Né? Isso daí facilita bastante a vida da gente. Para me obter aqui o nosso modelo de regressão quadrático, né? basta vocês vir aqui no pontinho de inspeção, vem aqui adicionar linha de tendência, vou colocar a polinomial de ordem 2, exibir equações no gráfico, exibir R2. Aí, já apareceu aqui o nosso modelo de regressão, né? onde a gente viu que o intercepto foi significativo ao nível de 1%, o coeficiente de regressão né? associado ao nosso efeito quadrático também, e aqui foi não significativo, né? então vou colocar aqui o NS. É, e nós falamos também né, que é bem mais interessante a gente utilizar o nosso efeito, o nosso modelo de regressão quadrática, já que esse último coeficiente aqui associado ao nosso efeito quadrático foi significativo. Então, a seleção de modelos a gente faz pela significância, né? uma vez que o coeficiente de determinação, como já dito anteriormente, ele não é um bom indicativo para a seleção de modelos uma vez que o nosso coeficiente de determinação do modelo quadrático sempre será maior que o linear e o cúbico sempre será maior que o quadrático, né? e assim por diante. Então, a gente já conseguiu aqui fazer o nosso gráfico. É, nós vamos fazer aqui, pessoal, apenas mais uma observação importante em relação à influência do nosso número de tratamentos na análise de regressão. Né? É, Para facilitar, já que eu editei aqui essas formulazinhas, deixa eu só adicionar elas aqui de novo... Fechar, adicionar aqui também. Aí, nós temos aqui nosso modelo de regressão. Nós temos esse modelo considerando cinco tratamentos. Vamos imaginar que nosso experimento tivesse quatro tratamentos, né? Se eu tivesse apenas quatro tratamentos, vocês conseguem ver, né, que a gente conseguiria ainda ajustar o modelo de regressão quadrático, modelo de regressão, né, linear. É, teria coeficiente de determinações aqui que fazem sentido, né? então a gente pode trabalhar com regressão se nós tivermos quatro tratamentos. E se nós tivéssemos três tratamentos? Se nós tivéssemos três tratamentos, vocês podem ver que não faria sentido a utilização da regressão quadrática, porque nesse caso a linha ia passar exatamente em cima dos nossos pontos. Né? E o nosso coeficiente de determinação ele seria, obviamente, então igual a 1. É, então não faz sentido a gente utilizar uma regressão quadrática se nós tivermos apenas três tratamentos. Aqui nesse caso, pessoal, é, vocês podem ver que se eu tiver apenas três tratamentos, a gente ainda sim consegue ajustar uma reta, ou seja, uma regressão linear. Então eu tenho que ter, né, se eu tiver apenas três tratamentos, na nossa pesquisa, a gente pode ajustar no máximo uma regressão linear. Se eu deletar isso daqui e deixar só dois pontos, aí vocês conseguem ver que não faz sentido a gente utilizar a de regressão se a gente tiver apenas... Dois pontos, né? Porque nessa situação, é, nós vamos ter aqui né? O, a linha passando por cima, exatamente, nossos pontos, nossa coeficiente de determinação vai ser igual a 1, um, isso não faz sentido nenhum. É, então, o que eu quero dizer com vocês? Eu quero dizer que se vocês tiverem apenas três tratamentos, vocês podem utilizar no máximo uma regressão linear. E quando vocês for planejar experimentos, é sempre legal vocês considerar quatro tratamentos ou mais, né? Isso quando vocês vão utilizar a regressão, porque vocês poder é, utilizar uma regressão linear e uma regressão quadrática, ok? Então, pessoal, nós conseguimos finalizar aqui nossa aula. A gente aprendeu muita coisa, né? A gente viu como que é possível a gente fazer, ajustar uma regressão linear, uma regressão quadrática, quando a gente tem delineamento estatístico. Aprendemos, né, a fazer isso. É, utilizando o R, fazer os gráficos no Excel, aprendendo muitas coisas legais. É, sempre, sempre estou postando vários vídeos associados à estatística Experimental. Se inscreva no meu canal, curta aí o vídeo, beleza? E compartilhe com colegas de vocês. É, até a próxima aula.